Olá, meu amigo ou minha amiga, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo da Khan Academy Brasil. E, nesse vídeo, vamos continuar falando sobre a regra da cadeia multivariável. Essa expressão que temos aqui em cima é a regra da cadeia multivariável. Nesse vídeo, eu quero trabalhar em cima dessa regra novamente, mas com o objetivo de desenvolver a notação vetorial dessa regra. Isso vai nos ajudar a generalizar um pouco mais as coisas para quando a gente estiver trabalhando com um espaço intermediário que possui uma dimensão maior. Então, talvez, ao invés de escrever x e y de t como funções separadas e ter que enfatizar que x e y possuem o mesmo espaço de entrada, que inclusive recebem a mesma variável, é melhor deixar as coisas mais limpas. E, para isso, basta a gente dizer que existe uma função com o valor vetorial que recebe um único valor t e que, em seguida, produz algum tipo de vetor. Nesse caso, você pode dizer que as componentes de v são x de t e y de t, E tudo bem. Sendo assim, eu quero mostrar como tudo isso vai ficar se a gente utilizar uma notação vetorial. É agora que você pode me falar o seguinte. Ah, a gente tem um dx dt aqui e um dy dt aqui. Então, podemos calcular a derivada dessa função com o um valor de vetor? Bem, a derivada de v em relação a t é apenas as derivadas de cada componente. Então, nesse caso, a derivada de x é dx dt e a derivada de y é dy dt. Isso é a derivada do valor do vetor. Agora você pode começar a notar algo aqui. Temos que uma das componentes foi multiplicada por um certo valor e a outra componente foi multiplicada por um outro certo valor. A gente pode pensar nessa multiplicação como um produto escalar. Sendo assim, isso aqui é o produto escalar entre o vetor que contém as derivadas parciais, parcial de f em relação a x e parcial de f em relação a y, e o vetor que contém as derivadas comuns dx dt e dy dt. Claro, ambos são vetores especiais, eles não são apenas vetores aleatórios. Se você reparar bem, o vetor aqui da esquerda é o gradiente de f. E o vetor aqui da direita é o que acabamos de escrever aqui embaixo, ou seja, é a derivada de v em relação a t. Só para economizar espaço aqui, eu vou apenas colocar v' de t. Isso está dizendo exatamente a mesma coisa que dv dt. Então, essa aqui é outra forma de escrever a regra da cadeia multivariável. Aí, talvez, para ser um pouco mais exato nisso, a gente possa dizer aqui que estamos calculando o gradiente de f alguma coisa que você vai inserir em f, que nesse caso é o vetor v. E é nesse vetor que está a saída dessa função de valor vetorial, onde você está inserindo o x de t e o y de t. Você faz isso aqui para enfatizar que você pega isso como uma entrada e aí multiplica. Quer dizer, na verdade, faz o produto escalar com a derivada do vetor que está sendo avaliado, ou seja, a derivada de v dt. Como eu falei, quando eu digo multiplicar, nós estamos calculando aqui o produto escalar entre esses dois vetores. Isso aqui talvez seja mais familiar para você, porque lembra bastante a regra da cadeia com uma única variável. E só para relembrar isso, se você calcular a derivada de uma composição de duas funções de variáveis únicas f de g, dx, você calcula a derivada da função externa, que nesse caso é o f, assim teremos f' g de x, e aí multiplicamos isso com a derivada da função interna que nesse caso é g, ou seja, multiplicamos isso por g'x. Isso é super útil em cálculo de variável única para calcular muitas derivadas. E aqui nós temos algo muito semelhante, não é? O gradiente funciona como uma espécie de extensão da derivada para as funções de múltiplas variáveis, pelo menos para funções de múltiplas variáveis que tenham um valor escalar. Você pega a derivada da função externa, que tem em seu interior uma função que possui um caráter vetorial, aí você multiplica isso com a derivada do vetor da função interior. Na verdade, nesse contexto, esse daqui é um produto escalar entre esses dois vetores, OK? Isso pode significar que se você tem uma função com diversas variáveis diferentes, digamos que você tenha algum f de x1, x2, x3 até chegar a x100, o que você coloca na função de verdade é a função de valor vetorial. Por exemplo, vamos supor que esse vetor aqui possui uma única variável. E, para compô-lo, vai ter um monte de funções intermediárias, que você pode escrever como x1 de t, x2 de t, x3 de t, e aí vai fazendo isso até chegar a x100. De t. E todas essas são funções nesse ponto. Essas são funções das componentes de seu vetor com o valor v. Essa expressão ainda faz sentido, não é? Você ainda pode pegar o gradiente de f. Claro, vai ter 100 componentes. Aí você pega esse gradiente de f com 100 componentes e faz o produto escalar com a derivada desse vetor. Enfim, isso é a versão geral da regra da cadeia multivariável. E o legal de escrever dessa forma é que você ainda pode interpretar tudo isso em termos da derivada direcional